Olá, bem-vindos ao canal Extreme GoDev, o canal que vai te deixar por dentro desse mundo doido que chamamos de desenvolvimento de uma forma mais descontraída. Meu nome é Alcio Melo e juntos iremos aprender e compartilhar conhecimento sobre os assuntos de linguagem de programação, ferramentas, tecnologias, agilidade, devops, carreira, cultura dev e tudo mais que cerca você aí desenvolvedor nos dias de hoje. Fiquem ligados nos vídeos e se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Hein? Tchau!